Gente, olha que legal o que aconteceu com o Aiden Conrad, um garoto dos Estados Unidos que conseguiu juntar 125 mil dólares jogando Fortnite e com esse dinheiro ele conseguiu pagar o financiamento estudantil da mãe dele. Isso nos diz que ainda há esperança no mundo, cara. Eu fiquei muito contente com essa notícia. Vamos ver o que, que fala a matéria. Nos Estados Unidos, um empréstimo para completar o ensino universitário chega muitas vezes a valores astronômicos e acaba se tornando um empréstimo para a vida toda que muitos norte-americanos têm dificuldade para pagar. Conrad disse à mãe que o verdadeiro agradecimento deve ser dirigido às pessoas que o estão assistindo. Ele disse, não fui eu, foram todas as pessoas vendo a minha transmissão. Foram eles que tornaram isso possível, aponta Conrad, também visivelmente emocionado. Bom, isso daí prova uma outra coisa, né? Que a tecnologia está transformando o modo de trabalho, o modo de emprego, o modo de renda das pessoas. Isso é um alerta, talvez, para os empresários que acham que os seus funcionários ficarão nas suas empresas para sempre e quando um sair vai chegar outro, quando um sair vai chegar outro, acho que isso não vai acontecer assim do jeito que está se prevendo. Porque se um garoto consegue jogar videogame e ganhar 125 mil dólares, por que que ele vai sair da casa dele para se submeter a um emprego de qualquer coisa numa fábrica ou num escritório qualquer, tendo que ser empregado se ele pode ser o próprio chefe dele? Um alerta para né, as pessoas se tocarem de que as coisas estão mudando. E Dan Conrad, fica aqui minha salva de palmas para você, e que você sirva de exemplo para outros jovens, e também para os velhos, né? Porque quem disse que velho não pode jogar videogame e ganhar 125 mil dólares? Só acrescentando aqui, as plataformas hoje, elas estão assim voltadas mais para o streamer, são plataformas que tem o nome de gamificada, o que, que isso significa? que ele vai jogando e conforme o tempo vai passando, vai liberando, vai decodificando o blockchain e liberando para o jogador, para o streamer, a criptomoeda. Isso também tem acontecido em plataformas de live, ou seja, jovens maiores de 18 anos ficam o dia inteiro com o celular ligado fazendo live e recebem presentes de telespectadores do mundo inteiro e tem jovem que chega a ganhar aí 10 mil reais por semana, e com essas ações eles nem entram para o mercado formal de trabalho, nem precisam fazer faculdade, só manterem-se jovens e bonitos e com bastante assunto para falar com pessoas do mundo inteiro e ganhar muitos dólares. Então, é a oportunidade para todos será que é uma oportunidade para mim também? Ajude o canal, dê um like no vídeo para ajudar a ranquear. O canal no YouTube, inscreva-se no canal para dar uma forcinha e se você gostou, compartilhe o vídeo, por que não? Fique com Deus, muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo.